com ela no quarto assim, meu, eu pedi pra ela fazer um beijo grego menino. menino. Dá até água na boca. dá oh, oh, vai começar. Oh, meu oh, Deus do céu. Deus, Nossa, que, gente. que alegria, gente. Estamos aqui mais uma vez. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. E qual é o nome que a gente vai fazer hoje? Chica. uma mistura do show do milhão com quem quer ser um eu milionário. o milionário É que você viu? Fica molhado Nublado Então vamos começar <risos> Primeira pergunta Alf Primeira pergunta vai pro Fabrício. Ei! Ei! O tema vai ser Egito Antigo Ei! Ei! Vocês terão direito a uma ligação Olha só E uma réplica e tréplica Aê! A primeira pergunta vai para o Fabrício. para Para que servem as pirâmides? Para guardar algumas coisinhas que já tinham no Egito. Você errou! Aê! Errou, Aê! Né? Para enterrar os faraós. Olha aí. Para guardar as coisinhas. Você eu eu não. Não. Olha lá, meu. Sabonete! Sabonete! Quer dizer, dois seguidos, né? Porque? ao okay. Então a gente vai ter que comer, né? A gente? A gente por Se você que perdeu. Pode ser romântico, eu moro de metade tá. de Vamos bom. chamar um público LGBT pro nosso canal, né? É. Pablo, assina com a gente. Pega um balde pra mim. Essa ah, boca fica com gosto assim pra sempre Sabe quando eu tomo banho, você pega como sabonete quando cai no chão? Eu, eu, eu pego a bunda assim ó, eu deixo. desço enquanto, Aí eu levanto, aí eu pego pra não ter que levantar a bunda é. né meu. Pergunta pro Maurício agora Aê! Aê! Aê! Nossa que alegria tá nesse programa Como era feito o papel egípcio? Ah, um feito? Não sei, de minhoca, não sei o que, que é. Roleta, roleta, roleta. Feito de papiro. papiro. papiro. papiro. papiro. Mano, acho que deu uma coisa errada Você consegue ver aqui, viado, na moral Próxima pergunta Como se chama o túmulo onde era colocado o farol? É. Lápide... Eu quero fazer a ligação, ligação Ligação, ligação, ligação Ligação, ligação. ligação. ligação. ligação. ligação. Vou ligar pra. Pobre ligando pra mim. Pim, pim, pim. Pobre ligando. Oh, Ô, mas olha só, Oi. Pedro! Pedro. Oi. Você vai ter que responder uma pergunta, senão eu me fodo, tá bom? Como se chama o túmulo aonde era colocado o faraó? Tá vendo? Vocês acham que eu sou inteligente? Vai, é pra tentar alguma, fala aí. Tim, sim, tim. Puta vida! Túmulo! Túmulo! Eu sei, eu sei. Porra, viado! Me fudeu, esse me fudeu! Me fudeu! Esse me fudeu! Você me fudeu é Tumba! É Nossa, é tumba! A música da Xuxa! Mas, mas... Sacógrafo! Sacógrafo! Sacó Foi! Banda. O foguete Malabar. É, eu sempre estou no microfone Malabar. quando eu vou falar essa merda. <risos> Pera. Você também. Não, eu não. Eu não, velho. Eu não, velho. Ó, oh, eu não. Achei cheirinho Pelo queimado? Nossa, mendigo. Eu já lambi. Hum, que delícia. A vida é de um mendigo beluga foi toda verde Caiu depois <risos> Maurício Quem tinha o maior poder Na sociedade egípcia Eu sei Se você falar réplica eu sei Certo né, Qual é o deus escriba E da sabedoria em forma de ibis o. Oh. Nossa! Anubis! Oleta, roleta! Roleta! O nome do nosso amigo! Horus! Horus! Oê, meu! Mas Horus é amigo do Anubis! Vai lá, Ralph! É o único que eu não queria, mano! Não, é cru. Não, é cru. É cru, tem é cru, que ter é, é, é cru. Como diz é... Jacan com. Taco. Taco. Taco. <risos> Fora rápido, rápido, rápido. Vai, diretor. Tava tá, fazendo tá espuma a caralho. Não, não já, você tá queria é botar um é balboa? A história assim na sua boca? Não, é dois. É qualquer é, é dois filhos de Francisco. é um mas, bom, mas, bom, mas né? você vai cantar já o. No dia que eu. Depois você começa a cantar mais. É verdade. Ficou meio caralho. Olha só. Obrigado, produção. Você é o cara, hein, meu? É um Francisco mesmo. Eu quero sair de casa. Aqui, ah, não tô não não, não! não! Não dá, não dá. que eu saí de casa, Ai, meu, eu tô tão excitado. Tô gravando isso aqui tô ficando excitado, meu. Ah, produção, ajuda aqui. Em qual período a religião se desenvolveu? É, eu acho que não tinha que existir nesse né, período. Brincadeira, pode falar Deus. Vou fazer ligação aqui, meu. Não dá, não sei. Ligação? Ligação. ligação? ligação! Ligação! Ligação! Gente, deixa eu falar uma coisa rápida. Olha o rosto dele e coloca uma foto aqui do Dinho do Mamonas Assassinas. É igualzinho. Só queria falar isso. É igualzinho. Ô, oh, mas olha só! Meu Deus, eu que já ajuda, me ajuda, ajuda meu. meu! Você precisa me responder aqui uma pergunta, senão eu tô fudido. Em qual período a religião se desenvolveu? Se desenvolveu... Você tá de brincadeira, André. Rápido, <risos> rá. meu Deus! 10 segundos! Me ajuda aí, meu! <risos> Pelo amor de Deus. Tá, faz a pergunta de novo. Em qual período se desenvolveu a religião? 10 segundos. Ou, 2, 3, 4 sete seis Ai, Cinco. Oito. Dez. Ai, é pressão! mulher? Ah, Período Neolítico. Tá muito difícil. Período crostáceo. Período dostáceo. Do estácio r no meio. Mart! Ó, então eu vou amarrar aqui pra ficar vendado. Isso. Dá o... Nossa, dá horrível vivo, viu? Tem que pegar mão. bem, né, viado? Tá dando bem, mano. Ô viado, ó, é. minha... vai devagar. Quantos é... estativos? Uma só, né? Eu não tô Numa com... não, tem que pregar, tem que entrar, Você... pelo menos. Tem que entrar? Pera aí, pera aí, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Isso, aí. E é aí, tirar uma. É você, tá com a mão. Aí eu? É. <risos> aí, peraí. Aí, aí, aí. Aí. Ó, oh, tá pegando. Pode bater uma forte? Só Um pouquinho. Forte, não, tá muito fraco isso aí. Vai, vai, pera forte, aí. mano. Ai, pera aí, Ai, peraí, peraí, peraí, peraí. Isso. Entrou? Entrou. Aí tá valendo, né? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo, sim. Congratulations! Congratulations! Congratulations! Gente, muito obrigado! Tristeza! Por assistir esse vídeo maravilhoso! Eu odiei! E Eu rei... Eu amo os leite, vamos Abram a... o guarda-roupa de vocês que lá vai estar tá o cara que come sua mãe.